Salve, salve rapaziada, beleza? São o aqui. No vídeo de hoje, eu vim ensinar a vocês aí a como ter um celular no computador. É basicamente um emulador de celular aí para computador. Então vamos lá para o vídeo, né? Primeiro, vocês vão entrar aí no Google. Deixa eu diminuir aqui o zoom. E é, pesquisa BlueStacks. BlueStacks, clica aqui no primeiro, ó. BlueStacks.com. É, clica aqui nesse daqui, baixar BlueStacks 5. Vai iniciar aqui o instalador, tá baixando, né? Baixou, vocês clicam em abrir arquivo Pode fechar isso daqui Clica em sim é, Clica em instalar agora Vai iniciar a instalação aí, tá baixando 157 MB É rapidão, quando acabar aqui eu já volto Beleza hein, galera, instalou aqui Agora está iniciando aí o BlueStacks Vamos esperar aqui um pouquinho Beleza, aí quando vocês iniciarem o BlueStack, vai aparecer isso daqui, ó. Aviso de performance. BlueStack está atualmente limitado a usar um núcleo do seu PC. Leia o FAC, como resolver isso. Alternativamente, você pode usar, jogar seus jogos. Android favoritos em nossa nuvem vendo, usando BlueStack X, entendeu? Aí eu não quero isso daqui, então vamos lá. Eu vou configurar aqui, ó. Eu tenho 12GB RAM, então vou usar a outra 4GB alta performance, 60 fps, é, salvar a mudança, reiniciar aqui o BlueStacks, tá beleza, aqui ó, instalar aí no, no computador de vocês, é, clicando aqui em Play Store, vocês vão pra Play Store aí, vocês podem baixar os aplicativos, logicamente vocês vão ter que entrar numa conta aí do Google de vocês né, aqui ó, clicando em fazer login. aqui vocês colocam o e-mail, depois assim, é igual no celular mesmo, então vou colocar aqui e já volto, beleza? E pronto, rapaziada. Depois de conectar aqui a conta de vocês, né? Aí tá aí, é só baixar os jogos aí. Tá dando nossa travadinha. Porque aparentemente enquanto grava, fica mais travado o programa. Mas ideia é de boa, dependendo do seu computador, eu também não uso placa de vídeo, né? Aí isso daí influencia muito. Então é isso aí. É, espero ter ajudado vocês aí. É, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários E é isso aí, espero ter ajudado E é nóis, deixa o like aí Pra ajudar aqui o canal é, Se inscreve também no canal, né, só pra dar uma ajudinha E é isso aí, muito obrigado por assistir Falou!